What's up guys! Esses dias eu tava pensando, eu falaria que eu assisto pelo menos uma hora de YouTube cada dia. A coisa é, eu não assisto muito, tipo, YouTubers brasileiros. E isso é um problema quando você é um YouTuber que que faz vídeos para os brasileiros. Minha audiência, ad meus inscritos, vocês são brasileiros, então eu acho que eu preciso eu preciso conhecer alguns YouTubers brasileiros, então escolhi cinco canais que ficam no, na lista de os 100 maiores canais no YouTube no Brasil. Então é isso, vamos vamos começar. Eu já assisti um vídeo desse cara, foi a perogia de Adele com a senha do Wi-Fi. <risos> I can't take it anymore! <risos> e eu achei muito, muito engraçado, muito top, então eu entendo por que ele é muito famoso aí no Brasil, o que eu achei bem surpreendente. Ele tem um canal com 15 milhões, na verdade, 16 milhões de inscritos. Isso é um canal muito, muito grande no mundo inteiro. A maioria das pessoas que sigam ele são brasileiros. E mesmo assim ele tem um canal muito, muito maior do que outros canais que, que onde eles falam inglês que é mais fácil crescer no YouTube. Muito legal ver que um canal brasileiro faz sucesso assim. Então vamos assistir o vídeo. Um assunto que não tem quando o fica todo. Não tem assunto aí todo corrado, vai que o cara tá com. Tipo, tá começando minha namorada. Ok. Uma das razões que eu não assisto muito youtubers brasileiros é porque eu não posso entender o que eles estão falando. Às vezes é porque eles têm um sotaque diferente do que eu tô acostumado, às vezes é porque eles falam muito rápido. Nesse caso, é os dois. Então, eu vou tentar entender o que ele tá falando. Crush. Antes ah, de que eu quero arrumar um crush. Se tu continuar falando crush, tu não vai arrumar nenhum jumento pra tu. Então, você que tá no relacionamento ou vai entrar no relacionamento, chama logo seu parceirinho. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é de todos os homens do universo, não. É da maioria. Primeira coisa: todo homem gosta de filme pornô. Ai, mas do meu namorado <risos> ele não gosta porque eu já vi que ele não sei. Não gosta o que, mano? Não, eu não. Eu não gosto desse tipo de, de coisa, né? A gente fala que a mulher, quando se vê, fica gritando. Você pode prestar atenção. Se for amiga mesmo, amiga de verdade, é toda aquela gritaria, né? Um abraço. Ai, amiga, não sei o que. O homem não. O homem se xinga. Você que tem namorado, você já prestou atenção quando seu namorado. I have no idea what he's saying. Oh my god. He talks so fast, guys. He talks in English. I know because my brain hurts from trying to understand his Portuguese. Ele, okay. tá, ele tá usando muita gíria. Ah, imagino. Dá para perceber porque ele é famoso, porque ele tem tantos inscritos, imagino que com todo o contexto sobre as gírias ficaria bem mais engraçado ainda só pelo que eu vi, eu assisti, eu gostei, achei bem bem engraçado ah, então vamos para o próximo agora esse canal é Você Sabia pelo título do canal eu imagino que eles falam sobre curiosidades das coisas um, eu escolhi esse vídeo porque coisas que os gringos Pensam sobre os brasileiros. Vou assistir, eu vou falar se as coisas são as coisas que eu penso sobre o Brasil ou eu pensava. Então vamos lá. É, lá no Brasil, né? os brasileiros falam espanhol, né? E é verdade que todo brasileiro mora na floresta ou na praia? Mora. Veja agora o que alguns gringos pensam sobre os brasileiros. Então, puxa a vinheta. Vamos então começar pelo fato de que nem todo gringo sabe que nós falamos português. Não é espanhol, gente. Isso é verdade dois idiomas diferentes. Tem as coisas que parecem, mas são diferentes. Os gringos acham que se você visitar o Brasil e andar sozinho na rua, você vai ser assaltado. Não é, de fato, uma mentira, mas... Uh, eu não pensava isso antes de ir para o Brasil. Os gringos reconhecem o Brasil como um país rico de belezas naturais, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Porque eles acham que é só... Uma... Ah, quem que mais tem, né? De praia e floresta. Praia. O que eles conhecem lá fora do Brasil é Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro praia, São Paulo, metrópole, capital... Mas e... também liga tudo liga praia, praia, praia, a Amazônia, praia, Amazônia, o resto, Minas Gerais, Bahia, Carnaval, Salvador, o pouco sul do Brasil lá fora, nem sabe que existe. Para onde? Bom, eu moro em Goiás. E a praia? Tá boa? É praia. <risos> Mas, gente, isso é porque o Brasil é muito grande, né? Os cara a gente que a gente vai dar o um rolê no mercado, né? vai no shopping, a gente tira um facão sai na Amazônia Aí tem os cipós, assim, tipo Tarzão é. E como os gringos gostam muito das praias Boas Ah, então, esse vídeo foi, foi muito legal velho E eles acertaram a maioria das coisas que, que nós achamos sobre o Brasil Então, muito bem Ok, vamos para o próximo aqui Uh, isso é do canal Galo Frito É a retrospectiva do ano passado uh, Parece que é um desenho Quem é isso aí, papai? Ivete perguntou Ninguém entendeu nada quando o Barreto cantou uh. Nossa, o, o jeito que, uh, que eles fizeram o vídeo é muito diferente, tipo, a gravação e tudo, é muito legal ver. E, e também a música é boa. Eu entendo porque esse canal também faz muito sucesso. What? do <risos> Metade das coisas eu conheço, eu me lembro e a metade das coisas não faço ideia. Eu falo merda. Em outra eu falo merda. Nossa, que vídeo, que vídeo diferente! Eu, eu sempre amo ver vídeos que são criativos, pessoas que estão fazendo coisas que que ninguém está fazendo. Ah, muito legal o vídeo. Gostei, gostei bastante desse, desse canal. Tá, vamos para o próximo. É do canal Invento na Hora. Mais um canal muito grande, tipo 5 milhões de inscritos. Ah, essa se chama frases que você nunca fala quando tá na escola. Por favor, trabalha de dupla, mas pode fazer no i aqui. Eu amo a escola. <risos> o <risos> bebe, bebe, bebe, Eu que Ah, me lembro uh, o momento mais vergonhoso na minha vida era na escola no ensino médio, Eu assaltei um pão e tinha um ventilador atrás de mim eu estava sentado com dois amigos O, o cheiro do, do pão foi para todas as esquinas da, da sala Meus amigos falaram Ah! Foi Brian! Foi Brian! E Fiquei bem vermelho, cara Foi muito, muito, muito vergonhoso Foi o momento mais vergonhoso na minha vida Uh, ele também parece um, um cara engraçado, criativo, o jeito que, que ele apresenta os assuntos. Uh, o próximo é do canal Nostalgia. Eu peguei esse porque é uma música sobre Pokémon Go no Brasil. Então, vamos lá. Sonhando com você Já faz um mês... Isso é engraçado porque me lembro quando Pokémon GO lanceu aqui nos Estados Unidos, todo vocês uh, estavam me pedindo para fazer um vídeo sobre Pokémon GO, uh, no fim eu não fiz, mas um, me lembro que vocês estavam tipo, nossa que, que injusto que não lanceu no Brasil ainda. <risos> Ah, oh, wow. <risos> oh, muito bom, muito bom esse vídeo, uh, os desenhos são muito muito profissionais, a música também é boa, como o outro. Outra coisa que está me ajudando são as uh, legendas, boa. Muito bom esse vídeo e esse canal. Isso é o que eu amo sobre o YouTube, é que... Só com esses, tipo, 5 canais que eu vi, que eu assisti agora, dá para ver com muita criatividade das pessoas. E eu amo conhecer canais novos, canais diferentes. Se vocês têm outros canais brasileiros que eu perdi aqui... Um, podem deixar nos comentários quais canais vocês recomendam que eu conheço. Eu vou tentar conhecer mais canais. Mesmo que eu não entendi muitas coisas no, nos vídeos, como eu falei, é bem legal ver a diversidade das, dos vídeos, a, cri a criatividade dos vídeos. Um, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.